A lei de acesso à informação entrou em vigor. Por meio dela, todo cidadão tem o direito de pedir dados e conhecer a realidade dos órgãos públicos do país. O Ministério das Comunicações se preparou para isso. Veja como na reportagem de Renata Maia. Servidores apostos, equipamentos preparados. Começou a funcionar no Minicom o serviço de informações ao cidadão. Aqui Qualquer pessoa pode pedir para ter acesso a dados sobre o dia a dia do Ministério. As informações têm prazo para sair, 20 dias, que podem ser prorrogados por mais 10. E, fim, fim desses dez dias, nós temos que entregar a resposta para ele. Não sendo possível, tem que justificar o porquê dessa, dessa não, de um fornecimento. E a resposta só não será fornecida se, ela for, é, se a informação for secreta ou, tá secreta ou reservada. O cidadão pode pedir as informações pessoalmente ou pela internet. No novo site do Ministério das Comunicações, é só clicar em Acesso à Informação. Aparece, então, um link onde é possível encontrar o formulário online. Isto, então, é um direito que o cidadão tem para se portar tanto na demanda do serviço público quanto a crítica ao que fazemos com o seu dinheiro no dia a dia desta ou daquela política. Ainda tem dúvidas? No serviço de informações ao cidadão, uma cartilha traz orientações a qualquer pessoa que queira saber mais sobre a nova lei. Para atender a Lei de Acesso à Informação, o Minicom orientou os servidores a traduzirem as políticas públicas. Sai a linguagem técnica e entra o coloquial, o jeito de falar do dia a dia. As informações foram organizadas tanto para ficar disponíveis na internet, como para chegar mais rápido ao cidadão. E, evidentemente, o nosso planejamento, os nossos planos, as nossas ações, também se adaptaram a este processo. Isso significa organização da informação, simplicidade e transparência. O serviço de informações ao cidadão fica aberto no térreo do edifício sede do Ministério das Comunicações das 8 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Dois servidores vão ficar exclusivamente no atendimento à população.